Isso aqui. Ah. E nunca mais se aproxime de mim. Ou eu mando meu marido e os meus irmãos te darem uma. Eu vou te dar um bom motivo pra você fazer o que eu tô mandando. Uh. Uh.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 ele devia ter morrido naquele sequência, ele devia ter levado um time... Ah! Cala a boca! Eu não quero ouvir uma palavra Sim. sua mais, eu nem... Olha aqui, piranha, eu vou te destruir. Te diga, e pra isso cara. eu não preciso nem de ah! nada. Oxano, ah, ah, agora eu vou te dar motivos pra chamar a polícia. Cala a polícia! para vou, irmão! Calma, calma, você tem cara de uma creia, hein? Essa é o Antes de mais nada, eu queria te dizer Não, aí não, você é muito pior do que eu Sai daqui, sai daqui Minha no de você. Junto com a Desirê hum.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 Você que eu queria bater ela nela? Não! É estranho do que na sua própria tia! É. Chega, de neném! Chega, devolve o meu dinheiro, sua larga! Ai, eu sou uma pessoa idosa! Idosa! Ai, eu eu não de subir! Não. Não. Ai. Eu fora da minha casa! Fora da minha casa! Saia, Cristina! Me solta! Estão sendo filmadas Dona Dela está vendo tudo, reage Você tem sido realmente um erro Cala essa boca suja, Eva Cala a boca ah. Aquele inútil do Tio Eliseu já morreu Ai. Cala a boca ah. Você também Não, não. não, não. eu que eu ia vomitar eu não tentei te enganar, por favor Manda essa lancha embora agora, pé. Sabe o que é que vai acontecer? Isso! Isso! Isso! Isso não, Sônia! Eu quero! acho, Por mim. mim Pela Jéssica E essa é por todas as meninas tá O que você está fazendo? Morou, mas eu te achei extraordinária eu falei pra você, não falei Ei Sua ah, miserável O que você tem nas veias, hein? É veneno Ei, fala Seu demônio Ai, Sua serpente Eu quero que você suma da minha frente Que você fica da minha vida Eu quero que você suma Que anda por aí como uma serigaita Se te Era botar isso. sua filha. Calma! Olha você, onde é que vai Eu vou sair, depois. Eu vou sair, Todo mundo avisou! sua sem vergonha! Tanto talento, tanta inteligência! Você merece ter perdido a sua filha! Um inimigo misterioso. Tá aí. Vou criar um novo fã-clube. Eu odeio Amora Campana, que tal? Oh. Garota, eu vou dar um jeito de provar que foi você. Que Se me aguarde, Burra! <risos> burra. Doeu, Amora? Sua cara agora, agora? que vai vai agora? que Toma! Toma! Toma! agora, senhora! cara! Perde esse close e vai Nossa, nossa O que você está fazendo aqui? Você ficou louca O que você está fazendo na minha casa? Essa aqui é pela da Maris E essa aqui é pela Gladys Isso aqui é pelo seu casamento